Que Eu sou tímido e teve um negócio De você perguntar o meu signo Quando não havia Signo nenhum Quando você quiser brigar Com a metade da sua família Reflete também nas famílias, né? E contra o padre na igreja, Você não vai defender, Marielle, não tem dentro da igreja católica. E na frente do quartel se ajoelhar. Tudo vai mal, tudo. Entre a família e com tudo Eu não discuto, não curto Deixo zoar Só me preocupa o governo do lá, Meu amor Tudo está é absurdo, tudo é absurdo com a lista de ministros. E quando você me ouvir cantar, saiba que é uma gravação bem antiga. A minha voz ecoando Deixo no ar Sei que é o que basta Pra quem quer me escutar Meu nome é Gal Mundo, mundo, vasto mundo Se eu me chamasse Raimundo tudo A rima não solução, como a pedra de um poeta sem direção, meu amor. Tudo em volta está deserto, sem bebeto. Está rolando como dois e dois são cinco. E você jogando fora e agora.